O PROEDU foi desenvolvido por uma equipe que bem representa a capilarização dos institutos federais e seus campos em todas as regiões do Brasil integrantes do campus Visconde da Graça, Campus Pelotas e Reitoria do Instituto Federal Sul Rio grandense Campus Avançado Zona Leste do IFRN, Campus Maracanãú do IFCE, além da Rede Nacional de Pesquisa RNP e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica CETECMEC. O PROEDU foi idealizado como uma ferramenta para armazenar, tornar público e compartilhar os recursos educacionais produzidos para a Rede de Educação Profissional Científica e Tecnológica, a rede EPCT bem como viabilizar o uso, reuso e adaptação de recursos educacionais abertos, valorizando a pluralidade e a diversidade da educação brasileira. A história do Proedu começou em 2016, balizado por esses desafios, e desde então o repositório vem recebendo reconhecimento de usuários do Brasil e do mundo, em função da qualidade dos seus conteúdos nele depositados e da filosofia de conteúdo aberto adotada pelo projeto. O PROEDU é um repositório de recursos educacionais abertos, sob licenças que permitem o reuso e adaptação de conteúdo para diferentes contextos. O PROEDU se propôs a atender as características da rede EPCT, bem como as necessidades de expansão e inovação de educação profissional, científica e tecnológica como política pública, estendendo as possibilidades de formação e atualização à população que atua ou atuará no mundo do trabalho. Embora o repositório tenha sido inicialmente desenvolvido para atender a rede EPCT nacional, o PROEDU tem atendido demandas mundiais, o que se comprova por dados estatísticos de acesso ao sistema. Os dados mostram que o PROEDU já foi acessado a partir de 1.370 cidades ao redor do planeta em 106 países do globo. Os dados ainda mostram que o PROEDU tem mantido uma média de 300 mil usuários mensais ativos nos últimos 18 meses e um número de downloads de seus recursos educacionais abertos, com média nunca inferior a 10 mil downloads diários neste período. Neste último mês, entre os dias 2 e 22 de novembro de 2021, o Proedu saltou de 11,19 milhões para 11,54 milhões de downloads, ou seja, 350 mil downloads em 20 dias, representando uma média diária de 17 mil downloads. Desta forma, fica evidente a importância que o Proedu assume no cenário nacional e internacional, compartilhando de forma pública e gratuita recursos educacionais de qualidade produzidos pela rede EPCT.